Olá, tudo bem? Obrigado por comprar o curso Projeto Fácil em Revit e agora nós vamos falar sobre a configuração do Revit antes de você começar a fazer o projeto e começar a aprender mais sobre o programa. Você já deve ter salvo o zip file, abaixado todo o conteúdo do programa, do curso. E abaixando esse programa, depois da unzip você vai ver estes arquivos. Agora nós vamos ver o que tem dentro de cada arquivo para você poder entender um pouco melhor. E depois a gente vai passar para a configuração do Revit para a gente poder começar a trabalhar. Bom, agora vamos ver aqui nesse primeiro arquivo Uh, Files, que no caso teria que esse seria o projeto completo né, que você pode abrir e ver como que o projeto foi finalizado esse arquivo aqui seria o arquivo de trabalho que depois durante o curso nós vamos iniciar ele para fazer a modelagem esse outro profile é, guia de rua, seria só uma família pequena que a gente vai usar durante o curso, eu coloquei aqui. E esse outro arquivo lista de folhas seria esta lista de folhas que a gente vai criar é, no projeto. E agora, bom, aí seria os arquivos do, do Revit que a gente vai trabalhar. Mas antes de abrir os arquivos, a gente precisa fazer uma configuração do Revit, então é melhor não abrir por enquanto. Uh, aqui seria no arquivo 2, seria as plantas e alguns desenhos em AutoCAD, que vai ajudar a gente a entender o projeto e também utilizar ele para criar o projeto em Revit. Na livraria de materiais, nós temos esse arquivo que... Você não clica nele para abrir, na verdade, você dá o link dentro do Revit para essa livraria de materiais. Aí a livraria vai mostrar para você vários materiais que vão ser utilizados é, no projeto. Aí eu vou mostrar mais para frente nessa aula como configurar esse material. Aqui seriam as texturas do Revit. Revit Revit usa é, JPEGs, so, imagens. Ah, e aqui tem uma grande variedade de imagens que você pode usar no seu projeto. Tem algumas que a gente vai aplicar, mas tem outras que você pode utilizar no seu projeto para fazer mudanças. Uh, agora nós temos na página, no arquivo 5, nós temos o nscape-renders, que a gente vai utilizar o nscape para é, visualizar as imagens e renderizar. E aqui tem alguns exemplos de como vai ser o produto final, aí você pode ver algumas imagens, tem algumas imagens são parecidas, ela tem um dia e a noite, aí você pode ver o produto final que a gente vai produzir durante o curso, vou passando aqui, a seria a cozinha, essa seria a cozinha com a vista para a sala, sala de estar. Essa seria a vista é, para a piscina. Temos a vista de noite. Essa é a vista do dormitório. A vista da segunda sala de estar. A vista noturna. E aqui a vista da piscina. E vista de noite. A vista pela piscina na fachada é, de trás. Aqui tem algumas outras imagens que a gente vai renderizar diretamente no nscape Que é um plugin fantástico do Revit. Só mostrando aqui mais algumas imagens Essa é uma imagem do Revit que depois que foi renderizada diretamente no rivet Que depois eu vou falar mais informações sobre ela Nós temos também estes arquivos de vídeo eles foram renderizados com o Enescape, que é uma ferramenta muito útil para fazer renderização de vídeo e realmente muito rápida. Eu vou rodar o vídeo inteiro, mas você pode é, assistir ele com mais calma. O vídeo não tem som, mas claro que você depois com um pouco de edição pode colocar um som e fazer uma pós-produção para ficar mais interessante o vídeo. né? Essa sala de estar, realmente o Enescape renderiza muito rapidamente os vídeos, mas depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como renderizar no nscape. Agora eu só vou dar uma pausa no, no vídeo, um arquivo também que é bem interessante seria esse QR Code do nscape, se você abrir um deles aqui, no caso, seria este arquivo. Se você pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, ele vai mostrar um link, um web link. Aí, se você clicar nesse web link, você vai abrir uma página na web que você vai poder ver a imagem de 360 graus desse ponto de visão da piscina, no caso. Depois a gente vai entrar em mais detalhes como fazer esse QR Code do Enscape, mas é bem interessante porque você poderia colocar esse QR Code tipo na, na folha do seu projeto, aí você passa para cliente, o cliente, o cliente vê as vistas, vê o seu desenho e também com o celular dele, no caso, poderia dar o scan desse QR Code, aí ele visualiza no, no celular, manda para as outras pessoas e se torna um projeto mais interessante, que no caso não seria só papel ou pdf. Agora voltando aqui no conteúdo do curso, essas seriam no, no arquivo 06, nós teríamos é, o que vai ser produzido em termos de pdf para o programa, aí eu vou abrir algumas aqui, no caso seria esta planta, planta baixa. Deixa eu só mover aqui, vou abrir as, todas para você ver. Nós iremos também produzir esta planta colorida com os nomes dos ambientes. Você também tem um QR Code, se você quiser tentar, você pode dar o pause no vídeo e tem, dar o scan nesses QR Codes para ver as imagens 360. Teria a planta de iluminação, a planta de áreas. Agora, a próximo projeto... Próxima folha seria essa: a planta com a vegetação completa, uma planta colorida. Nós temos também a planta em preto e branco, seria um dos arquivos que a gente vai fazer. Aí nós vamos entrar na produção dos cortes, esses são os quatro cortes que nós vamos produzir durante o curso. Nós temos também as elevações, aqui não sei porque deu. É. Tinha aquele programa aqui, acho que é o, o, a placa gráfica do meu, mas aí é só dar o zoom in and out que fica certo. Aí teria aqui as elevações é, do projeto. Essa seria a leste e oeste. Agora, voltar aqui Eleva não, Agora vamos ver a elevação norte e sul. Elevação norte e sul. Aqui temos algumas vistas é, em 3D Essa seria a vista do, do projeto completo Que depois no final nós vamos produzir Aqui seria as vistas util utilizando a section box Que é uma ferramenta do, do rivet Que aí nós podemos ver as, as, aqui, as plantas em 3D fica bem fácil de, de entender o, o seu projeto Vou voltar aqui e esse seria um outro... na verdade é a mesma planta mas aqui seria uma representação de um estilo diferente porque parte do Revit seria mostrar os diferentes estilos que você pode é, mostrar no seu projeto aqui. agora seria sobre as fachadas as duas fachadas aqui são as mesmas, mas uma tem a fachada frontal realista e a outra é só com as cores do rivet. Aí você pode ver as do, os dois tipos de visualização que são the default do rivet. E a última folha seria essas, esses cortes que você vê o ambiente específico com as paredes em vermelho que dá um destaque bom no projeto e aqui seria as renderizações que você pode colocar diretamente na, na folha do seu projeto e também ver o QR Code então esses seriam as, uma, os, os arquivos que a gente vai utilizar eh, durante o curso Agora eu vou mostrar como configurar os materiais do Revit. Esse passo você precisa fazer antes de abrir é, o projeto. Então, uma vez que você tenha aberto o Revit, você vem aqui nessa seta, tá vendo? Aqui em cima, clica aqui, aí de volta para a tela principal do Revit, aí você vem em arquivo e clica aqui embaixo em opções, tá vendo? Aqui, aqui, clica aqui, aí você vai ter essa tela Aí você precisa vir aqui na parte de renderização, clicando aqui, você vai ter essa tela, e aqui talvez não tenha nada, o meu já tenho é, configurado a path do, é, das texturas, mas você precisa fazer isso no seu. Aí como você faz? Você vem aqui onde você salvou é, o arquivo do projeto, do curso, Você então seria essa pasta, você clica aqui na... 04 Texturas do rivet Abre ele Aí você clica aqui na, nessa parte Botão da direita do mouse e clica Copy Aí você copia Onde que estão salvas as texturas Vem aqui no Revit Clica aqui nesse sinal de Mais Aí vai adicionar uma linha Você clica na, na parte branca Aí vai ter esse quadrado na ponta Tá vendo? Você clica aqui E depois é só dar o Colocar a, a mesma path no seu Revit aí é só clicar aqui em abrir aí ele vai estar tá instalado tá vendo? ele já está configurado aí o que você faz é só clicar o OK e fechar o Revit e depois abrir de novo eu vou só cancelar porque o meu já tem aqui mas você clicar só OK essa tela vai, vai finalizar aqui eu vou cancelar porque o meu já tem aí o que você tem que fazer é fechar o Ravid aqui em cima aí se você clicar aqui em cima ele vai fechar aí você fecha o arquivo, abriu o arquivo de novo aí só espera ele abrir Aí você precisa ver se essa alteração feita realmente está no seu programa. É só esperar ele abrir. Ok. O Revit já está aberto. Aí você clica aqui na seta de novo. Vem aqui em arquivo e clica em opções. Aí você vai aqui em renderização. Você vai ver que a path já está é, no seu projeto. Aí se você abrir o arquivo... É, do projeto, você não precisa abrir agora, mas se você abrir aqui esse arquivo, você vai ver que está tudo configurado. Bom, vamos abrir para ver como que se o material está configurado. Então, só um minuto que a gente vai abrir ele. Aí, para abrir, é só vir aqui, dar o, copiar essa path, aí eu venho aqui em abrir nessa é minha tela, eu vou colocar aqui a, a, o caminho, dar o enter, aí ele vem e já está aqui o arquivo. Eu vou clicar aqui nesse arquivo completo e abrir. Essa é a verificação que nós estamos fazendo para ver se o material foi corretamente incluído. É só esperar o arquivo abrir. o arquivo está aberto, aí você vem aqui, tá vendo aqui em cima, nessa casinha, aí é só clicar aqui aí ele vai aparecer essa tela, aí você dá o zoom aqui com o mouse e nessa parte de baixo aqui, estilo visual, você muda aqui para realistic aí nisso você deve ver as texturas, vamos ver se funciona Esperar, esperar um pouco carregar pronto, aí você vê que as texturas estão linkadas no seu projeto, tá vendo, aparecendo as texturas aqui, tá tudo certo, então o Revit está vendo, além é, dos materiais daquela pasta que você criou, às vezes pode ter algum problema, que não está aparecendo texturas se você tiver algum problema é só fechar o Revit, começar de novo e reaplicar a pasta de texturas que deve funcionar se tiver algum problema é só contactar a gente que a gente resolve o problema mas normalmente funciona repetindo o processo fechando e abrindo o e ele acaba reconhecendo onde são salvas as imagens do projeto bom, esse é o passo de configurar um, as texturas do Revit e agora nós vamos ver algumas outras opções que estão ali nesta janela de opções do Revit então se você vier aqui em arquivo e clicar aqui em opções vamos analisar algumas outras é, opções que a gente tem aqui para mudar esse seria o nome do usuário que no caso aqui poderia ser seu nome ou se você der o login na, na sua licença vai aparecer aqui o seu e-mail que você criou a conta na Autodesk. Aqui não precisa mudar nada, nos gráficos é, também não precisa mudar nada, é só deixar como está. Aqui em hardware você consegue ver qual o graph Card que você tem na sua máquina e é sempre bom lembrar que a versão do Drive. É Bom sempre dar o update para funcionar corretamente, então de tempos em tempos seria bom ver se o seu computador precisar receber uma a versão nova do drive da sua placa de vídeo. E a placa de vídeo é sempre é bom estar tá com as últimas atu atualizações para funcionar bem. Aqui no caso locais de arquivos, estes seriam os templates do, do Revit, aí dependendo da sua empresa também vai ter os templates e esses templates ele ajuda muito na produção do Revit, então se você tem uma empresa, é, você provavelmente vai criar um template da sua própria empresa aí você pode adicionar por aqui, clicando e você seleciona o arquivo do template, aí esse arquivo vai aparecer na lista aqui dentro do Revit. O que você pode fazer também é que às vezes o modelo da arquitetura não tá é, sendo o primeiro, então você seleciona o template que você queira que seja o primeiro e é só clicar aqui nessa tela, nessa seta, tá vendo? Aí ele acaba indo para cima e você colocando o que você queira que esteja na ponta, quando você clicar em arquivo novo vai automaticamente pegar o primeiro, então facilita e salva um pouco de tempo, você não precisa selecionar. Então a recomendação aqui seria colocar o primeiro como sendo o modelo de arquitetura ou o template da sua empresa para facilitar. Agora eu vou fazer uma recomendação para quando nós usamos o Revit com mais de dois usuários trabalhando no mesmo arquivo. Então eu vou recomendar mudar esta path que você tem aqui. Que na verdade no seu computador deve estar como meus documentos. Aí o que eu vou recomendar seria o seguinte. Você vem aqui no Drive C e vai criar uma pasta chamada Revit Local. Aí é só o botão da direita. New, Folder, aí você renomeia essa pasta como sendo Revit Local, você cria essa pasta, clica aqui na pasta aí o que você tem que fazer é copiar essa, essa pasta, essa pasta pode ser no Drive C direto ou pode ser mesmo no seu documentos, aí você só cria uma outra pasta chamada Revit Locals. nisso o Revit vai salvar todos os arquivos locais dentro dessa pasta e de tempos em tempos você vem nessa pasta e apaga todos os arquivos que provavelmente você não vai utilizar, né? Mas seria bom colocar todos esses arquivos locais dentro de uma pasta. E a razão de colocar os arquivos locais dentro de uma pasta seria, senão ele mistura com outros arquivos que estão nos meus documentos e acaba sendo ficando tudo bagunçado. Então, eu prefiro criar uma pasta aqui. Aí eu venho, dou copy e venho aqui e dou paste. Aí eu configuro o Revit para salvar os arquivos locais nesta pasta de tempos em tempos eu venho aqui para limpar e se der algum problema no arquivo, para recuperar o backup e agora eu vou falar sobre a última recomendação para melhorar a área de trabalho do Revit Aqui em cima nós temos o navegador do projeto e na parte de baixo temos as propriedades. Eu prefiro colocar as propriedades na parte direita da tela. Então eu venho aqui com o botão da esquerda no mouse, seleciono aqui a parte em cima e consigo arrastar as propriedades. Aí o que eu tenho que fazer é mais ou menos vir aqui não, exatamente em cima. Se eu vier em cima, tá vendo? Ele fica ali em cima, eu não quero em cima, eu quero do lado. Então eu tenho que colocar ele um pouco mais para baixo. Então é mais ou menos aqui assim, pego no meio e vou arrastando devagarzinho pro lado até ele aparecer essa linha vertical azul. Quando aparecer é só soltar o botão da esquerda que ele já fica ali na direita. Então Aí depois eu consigo arrumar aqui. O tamanho, ajustar para o tamanho da tela que eu quero, eu posso vir aqui também do lado e ajustar um pouquinho mais agora o Revit, a área de trabalho do Revit está configurada de uma forma que eu prefiro trabalhar é claro que se você tiver duas telas, você pode vir aqui em propriedades, arrastar e colocar essa, as propriedades e também o navegador na segunda tela e deixar só a parte de modelagem em uma tela grande mas Depende da forma que você prefere trabalhar, eu prefiro deixar aqui que a gente vai trabalhar só com é, uma tela, então vou só colocar aqui de volta, mais ou menos nessa altura você vem aqui, aí quando aparecer o azul, você solta, ele já fica ali na direita. Então essas seriam as alterações para melhorar a configuração e também melhorar a área de trabalho do Revit.